Rasga e deita fora tudo o que não serve agora Caminhar a passo largo, ir em paz a qualquer lado Estar de acordo com a razão Não é dar parte do fraco, nem olhar-te assim de com a parede Assim às vezes se aprende Engolir os sapos vivos ah, Não é para mim Rasga e deita fora Tudo que não serve agora Rasga e deita fora Tudo que não serve agora No resto A mim faz-me confusão Vêm com falinhas mansas Ao meu lado Até danças tudo pia faz o um peão tá de freio assim às vezes se aprende Engolir os sapos vivos ah. Não é para mim Rasga Ei. e deita De aprender, engolir os sapos vivos.